Caros professores do futuro, diante do bicentenário da independência do Brasil, escrevo a vocês para dialogarmos sobre o que esse momento histórico em nosso país repercutiu em nosso papel enquanto educadores dessa pátria. O que essa ideia de liberdade representou para a construção da nossa nação à luz do meu olhar enquanto pedagoga e professora de bebês. Confesso a vocês que passamos todo esse tempo projetando a mudança da educação para vocês no futuro. Hoje, depois de muito refletir sobre o meu papel nesse mundo, compreendi que o processo de mudança é árduo. Vou me desconstruindo e me reconstruindo todos os dias. Não consigo descrever para vocês o momento exato em que fui afetada. Contudo, me despedi da professora que fui ontem, seguindo práticas sem reflexão e acolho a professora que sou hoje totalmente desconstruída aberta às mudanças e navegando em um mar de incertezas pois não sei ao certo para onde seguir são tantas veredas que me convidam a ir além que meus pés acostumados a caminhar passam a caminhar de um jeito mais vagaroso apreciando o movimento suave da paisagem ao meu redor. Entendi que não preciso ter pressa, preciso fazer um constante exercício de sentir o mundo de corpo inteiro. Descobri que o meu lugar no mundo está diretamente interligado na defesa das infâncias, acolhendo a minha, a dos meus filhos e a de todas as crianças que precisam de pessoas crianceiras que tenho a sensibilidade de perceber as sutilezas dos gestos infantis. Por isso, fiz uma viagem nas minhas memórias e fui conversar com a criança que eu fui. Ela me acolheu e me ajudou a resgatar lembranças que me transformaram e que me foram negadas depois que me tornei adulta. Aquela criança de beira de rio que subia em árvores e brincava em sintonia com a natureza, uma criança verdadeiramente livre e curiosa. Sou uma professora criança agora, que olha para o mundo com o olhar arrastado da minha criança. Ela me ensina todos os dias a me encantar com as pequenas coisas da vida. Foi o olhar dela que me ajudou a encontrar ninhos entre espinhos em minhas andanças pelo sertão, a observar borboletas pelo caminho. É por causa dela que aprendi a borboletear com outras educadoras pelo Brasil afora. Estamos construindo uma comunidade de educadoras que defendem uma educação para e das infâncias. Por isso, fiquem tranquilos aí no futuro, pois percebemos bem a tempo que o futuro é hoje. A borboleta! Você achou uma borboleta? Olha, filho, que linda! Não é bonita, não? que foi, amor? A borboleta. A borboleta. Olha a borboleta amarela. Uh! Não. não. Não, o que? A borboleta. Borboleta. Eu não, não. Eu não, não, não. Não, não. da Olha o tanto de borboleta. Olha, borboleta amarela.